A gente está aqui no segundo dia do, do evento aqui da inauguração das trilhas no Parque Legado das Águas. Ontem teve algumas palestras para falar sobre administração, sobre a gestão aqui do parque e teve uma exibição de filmes que foi a primeira sessão que a gente colocou ontem à noite. Hoje a gente vai fazer a volta menor, que é só uma parte de uma trilha grande que tem aqui no, no, no parque. Estão, re, estão inaugurando nesse evento, com as pessoas que fizeram treinamento para serem guias aqui, vai ser a inauguração da trilha, Então vai ser mais ou menos 10, 12 quilômetros para a gente conhecer o parque e saber um pouco mais da trilha.